E aí, gangue do mal. Olha nós aí de novo para mais um belo vídeo do nosso querido e amado canal. Então esse vídeo aqui também é muito requisitado lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, BiduGarage. Vai lá e segue, tem várias dicas, várias coisinhas que eu passo lá. E através de lá vai saindo os vídeos. Tudo que eu tô fazendo, eu vou postando, os caras querem, gravo o vídeo. Fechou? Os caras comentam, os caras chamam no direct e tal. Faço o possível para responder todos. Na medida do possível eu respondo. Respondo todos. Todos. Por enquanto ainda estou conseguindo. Graças a Deus. Agradeço muito o carinho de vocês. Por sempre estar tá me ajudando também na troca de dicas. Eu dou dica, vocês dão dica para mim. Coisas que eu erro, vocês dão a dica no comentário. Falando, ó, oh, não faz assim, faz assim que é mais fácil. Ou assim tá errado. Eu acho isso super legal. É uma troca. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Certo? Sempre aprender. Mandar conhecimento pra frente. Que nós não vamos levar ele pro caixão. Certo? Então é isso. Hoje, como eu falei, é a dica super requisitada lá no meu Instagram. Que é os acabamentinhos da torre. Sabe? Em cima do amortecedor. Tem vários modelos que eu fiz. Todos que eu faço eu posto. Até vendi alguns aí e tal. O pessoal gostou. Então eu vou dar a dica pra vocês. Como que é simplesinho E é só usar a mente Usando a mente O mundo se abre Caramba, eu tô filósofo hoje, hein, meu Vamos lá, então Vou mostrar pra vocês alguns modelinhos Do que eu já fiz, tá E algumas ideias que vocês podem fazer também Usando a criatividade, fechou Vou posicionar a câmera aqui num lugar legalzinho Vocês vão entender, seguro Então vamos lá, hein, pessoal ó, Deixa eu mostrar pra vocês aqui É o seguinte, ó esse eu estou fazendo para o hortelã, certo? Pro o gol verde. Eu já soldei aqui, ó. Já fiz o um esqueminha no pratinho, tal, bonitinho. Só que eu vou explicar para vocês. O que que acontece? Essa peça aqui, ó. Era uma, uma porcona dessa aqui, ó. Essa porca aqui eu acho lá no ferro velho, lá na... A SR Sucata, certo? O que que eu fiz? Isso daqui, ó. É a mesma rosca. tá vendo, ó. Isso aqui é... Os caras lá no meu Instagram falam o que que é É uma emenda de tubo, ó Vai três peças, ó Por exemplo, você vai ter um tubo aqui, ó Você vai soldar o tubo aqui Diz que é de caminhão de leite Solda um tubo aqui Solda outro tubo aqui E aí, ó Ele faz uma emenda, Aqui vai uma borracha E aí é uma emenda, ó Entendeu? É uma emenda, ó. E aqui vai ter um tubo, aqui vai ter outro tubo. Então, o que que acontece, ó? Eu comprei vários desse aqui lá, que tinha lá. Esse aqui, ó, eu fiz um acabamento de torre. No meu... Tião, no preto, tem esse acabamento de torre. No da minha mulher, é esse aqui, ó. Acabamentinho das torres. Tudo tem foto no meu Instagram, tá? Quem quiser ter uma ideia, tá lá no meu Instagram. É só entrar lá, vi do garagem que tem. E esse aqui, ó, eu fiz portelão. Fiz dois modelos. O que, que eu fiz, ó? Cortei ele no meio. Certo? Ó. Marquei ele aqui certinho no meio, assim, ó. Como sempre, no olho. Ó. No meio. Cortei no meio. Certo? O que que virou? Dois, ó. Cortei no meio aqui, bonitinho e tal. Virou dois. Ó. Ó. Eu fiz esse modelinho Até vendi alguns Como que ele é colocado? Aqui em cima vai uma tampinha Cata aqui, ó Bota em cima de uma chapinha de inox Pá Risca, marca, corta Essa tampinha vai colada aqui, certo? Cola a tampinha E eu colei em cima das torres Tem foto no meu Instagram Colei em cima das torres, certo? Ficou muito bonito. Na minha opinião, um dos mais bonitinhos que eu fiz foi esse aqui. Esse outro modelo aqui. Esse aqui, ó. Como que eu fiz, ó. Pratinho. Esse aqui é o pratinho original lá, certo? Que vai em cima da torre aqui, ó. Fica essa coisinha linda. Ridiculosa lá. Tira essa borrachinha aqui fora. Não sei se eu consigo tirar porque eu tô sem nenhum um estilete aqui. Ou uma faquinha, alguma coisa. Mas vai sair, confia em Deus. Ó. O que eu cobro bastante do pessoal no meu Instagram Que me chama no direct É usar a criatividade Não tenha medo de errar, mano Se errar não deu certo, faz de novo Mas não deixe de tentar Entendeu? Então esse aqui é o pratinho, ó No carro da Juliana Como que eu fiz? No carro da Juliana tá esse acabamentinho de torre, ó Eu catei ele Soldei aqui, ó Dei um pingo em cada lado. Não precisa fechar de solda. Porque é só um, um, um enfeite. É só um detalhe. Ele não vai ter função nenhuma. A não ser deixar bonito. Deixar um detalhe. Fechei de solda aqui. ó. Deu um pingo em cada lado. Pau. Coloca lá. E a tampinha aqui de cima. Mesmo esquema. Coloca um silicone do bom. Não adianta colar com silicone ruim. Que ele solta. Eu uso aquele. Ou da Vurt. Ou look tight. Você passa um siliconinho aqui e cola. Por quê? Precisa desmontar? Você só passa o estiletinho aqui, ó. Psst, arranca a tampinha, já era. Você tem acesso ao parafuso. Porque se você fizer soldadinha aqui, ó. Ele.. Como é que você vai acessar o parafuso aqui? Não tem como. Entendeu? Ô meu amor. Dá um oi pro pessoal, vem cá. Dá um oi. Manda um abraço. E essa... Fala pro pessoal da quarentena aí. O que, que você tá aprontando? O que, que você está fazendo? Olha lá! Aí. Hã? Eu estou aprontando. Tá aprontando o que? Eu ganhei uma TV na casinha. Fala lá pro pessoal. Eu ganhei uma TV na casinha. Fala direito. Eu ganhei uma TV na casinha. Fala para eles, lá. Então, valeu. A sua casinha nunca apareceu no, está... no YouTube. É, mas a mamãe gravou. Então, mas fala quem quiser ver a casinha. Vai ver aonde? Vai ver no meu. No Instagram. No Instagram tem a casinha de boneca Mãe, que eu fiz papai, pra ela. Oi. Pai, olha, o papai, o, a mamãe disse que aquela câmera branca, ela vai gravar todos os vídeos da minha casinha. Boa. Então, então, ó, eu acho que eu vou colocar um vídeo no canal aqui da casinha dela, mas só pra deixar de recordação. Certo? Eu fiz uma casinha de boneca pra ela, bicho. Que boneca, pra mim Ficou dormir. coisa mais... Não, é casinha de boneca, mas virou uma casa, porque ficou grandona. Eu entro lá dentro, assisto e tal. Vocês vão ver, top. Quem não viu, vai lá no Instagram que tem umas coisinhas lá da casinha. Certo? Então vamos lá, dando continuidade. Esse outro modelinho aqui, ó, mesmo esquema, ó. Coloca a tampinha aqui. Quatro pinguinhos. Já era, tá feito. Mesmo esquema, coladinho, tal, firmeza. Esse aqui, ó, o que, que aconteceu? Como ele é maior, ó. Então eu tive que dar uma alongada aqui na solda, ó. Tá vendo que ele não encaixa aqui, ó? Ó. Aí o pá, coloquei um calçozinho aqui, soldei, deu um acabamentinho e ficou mais ou menos. Ficou assim, ó. Aqui dentro não precisa dar acabamento, por quê? Porque vai a tampinha. Que mesmo esquema. Coloca aqui, marca, faz a tampinha, tá lindo. Ah, Bidu, mas aonde que eu vou achar esses acabamentos? Essas coisas, na onde eu moro, na minha cidade, não tem essa porca. Aí que entra que eu falo para usar criatividade, ó. Vou te dar algum exemplo, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma suspensão rosca velha que eu tinha. Mas em desmanche, ferro velho tem, ó. Essa porca aqui, por exemplo, pode ser um acabamento de torre. Não vai ser de inox. Você pode pintar, por exemplo, ó. Tá vendo, ó? A porca da suspensão de rosca, ó. Mesmo esquema, ó. Vem aqui, solda. Pá. Faz a tampinha em cima Tá feito o acabamentinho Bidu, eu não tenho uma suspensão de rosca Onde que eu vou arrumar uma suspensão de rosca? Ah, um tubo Imagina esse tubo velho aqui, ó Tudo fudido Pode virar um acabamento, ó Mesmo esquema, você corta aqui Corta um pedacinho aqui, ó Faz uma tampinha É ideias, pessoal É, é criatividade Se viu um cara lá postou no meu Instagram O pessoal endoidou um monte de gente perguntou que tá rolando uma, é culpa do Bidu? Os caras postando, ou me marcando lá nos vídeos De que eles estão mexendo na cara, no carro, nas casas e tal Puta, mal barato Fiquei muito feliz O cara catou uma torneira velha O registro Tirou o pininho e fez aquele abridorzinho de porta Olha a criatividade Coisa que ia pro lixo, entendeu? Então é isso, ó Um tubinho Você tem que imaginar ele cortadinho aqui, ó Soldadinho Fininho assim, ó, por exemplo Dessa grossura aqui, ó com a tampinha, vai ficar muito mais bonito do jeito que tá, essa tampinha feia assim ó tampinha feia aqui ó, entendeu? então é isso que eu falo pra vocês, usem a criatividade imaginem longe não tenham medo de arriscar fechou? então eu só vou cortar essa tampinha aqui, terminar e vou colocar isso aqui lá no, no hortelã só pra vocês terem uma ideia tá bom? esse aqui eu não vou deixar ele cromadinho, eu acho porque lá tá tudo preto, eu acho que eu vou dar uma tintinha nele de pretinho, de sprayzinho mesmo. Porque tudo no cofre é meio preto, então acho que não vai ficar bonita essa coisa cromada. Fechou? Aí eu só mostro para vocês, para vocês terem uma ideia de como que é. Certo? É nóis! Segura aí que eu mostro lá daqui a pouquinho. Então vamos lá, pessoal, dando sequência aí ao nosso acabamento das torres. Trouxe aqui no carro só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar, certo? Aí eu vou colocar todos os modelos pra você ver, ó Por exemplo, ó Vou colocar a tampinha aqui, ó Essa é a tampinha original, certo? Lembra o modelinho que eu falei lá da... Ó Da suspensão de rosca? Ó como ficaria Pera aí Acho que nessa posição melhorou, ó Tá vendo o negocinho da suspensão de rosca que eu falei? Um negócio que provavelmente iria pro lixo, né? Ó Certo? Uma tampinha em cima aqui, ó. Só pra dar o um acabamento. Aqui essa tampa é grandona, lógico, né? Você ia fazer uma tampa de, de acordo com essa daqui, ó. Passou o estiletinho tirou, certo? Vamos mostrar o outro modelinho agora. Que eu, que, eu, que eu falei, olha esse, ó. Olha que charme. O meu tião, o gol preto, tem esse daqui, tá? Obviamente que aqui ia ser dado o um acabamento De polimento e tal Tá bonitinha a imagem? Tá bonito Ó, um polimentinho e tal Ia ficar no cromo, lindo Qual que é o outro modelo? Esse aqui, ó Ó, esse é o que tem no carro da Juliana Tá bonitinho, olha só Que charme Na tampinha, tal Aí, esse modelo aqui, ó foi um dos que eu mais gostei. Ele vai colado aqui. Ó. Lembra que eu falei que vai colado? E vai a tampinha em cima. Só que essa tampa é muito grande, né, Lógico? Vou colocar assim só pra vocês terem uma ideia. Ó. Que bonitinho. Só que esse daqui ele vai coladinho aqui, ó. Põe um pingo de cola em cada buraquinho desse aqui, ó. Pumba. Vai coladinho. Desse modelo aqui, pessoal, tem tenho pra vender, viu? Esse aqui, ó. Eu acho que eu tenho mais uns dois ou três pares desse aqui pra vender. Ó. Desse modelo aqui, ó. Tá? Então quem quiser, entra lá no meu Instagram lá e, e chama no direct lá que desse modelo aqui eu tenho mais três ou quatro pares, se eu não me engano. Me chama lá que daí nós desenrola, fechou? Aí nesse daqui, ó, vai ser colocado esse daqui, ó. Lembra que eu falei que eu ia colocar esse aqui, ó? Ábido, mas se eu fosse você eu colocava o modelo que você mais gostou Não, eu tô colocando cada carro um modelo Pra um ficar diferente do outro, entendeu? Esse aqui eu não gostei tanto, mas eu vou deixar ele aqui Só de raiva Só pra ser diferente, fechou? Então é isso, pessoal Deixa eu olhar aqui, aí ó Espero aí que o vídeo tenha sido útil para vocês Que vocês tenham gostado Caramba, clareou pra caramba aqui Aí ó, melhorou. Fiquei mais bonito, não fiquei? Pera aí. Então, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Você que tá chegando agora, tem bastante dica aí no canal. Se quiser dar uma acompanhada pra tirar como ideia para pôr no carro de vocês. É isso. Fechou? Ó. Torzão. É bonito pra caralho, né bicho? Que nem eu falei esse dia no meu Instagram. O cofre clean é bonito, mas o cofre cheinho assim ó, tudo no seu devido lugar Ah, tá louco não? É bonito demais né? Eu vou gravar um vídeo só desse carro tá? Mostrar ele todinho, todos os detalhes que foi 100% feito em casa Não, mentira, tô mentindo Esse, a pintura foi feito fora Que quando era do antigo dono ele mandou pintar num outro cara O resto tudo aqui tem vídeo no canal dele todinho. Desde quando eu pintei o cofre dele. Até hoje. Tem. Agora ele é meu, graças a Deus. Fechou? Então é isso. Vou gravar um vídeo só dele. Depois vou gravar alguns vídeos andando com ele e tudo mais. Fechou? É nóis, pessoal. Fiquem com Deus, hein? Um abraço. Até mais. Deixe seu comentário aí. O que, que vocês acharam? Se tiver alguma dica, também comenta. Tamo junto.